E aí, boa noite ou dia dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, como vocês estão hoje? Legal? Eu espero que bem. Porque hoje eu estou aqui para fazer o vídeo que devia ter sido o primeiro vídeo explicando as habilidades de alguns personagens de Naruto aqui no canal. Mas por alguns imprevistos que não vem ao caso agora, o primeiro vídeo de Naruto no canal foi o explicando o Mangekyou Sharingan, que ficou até que legal, eu recomendo assistirem depois desse vídeo é claro, porque agora eu vou falar sobre o Sharingan, uma habilidade roubada do clã Uchiha e possivelmente uma das mais legais do anime também. A primeira vez que vemos o Sharingan em ação é no episódio 7 do Naruto clássico ou no capítulo 12 do mangá, e estranhamente pensando agora não foi pelo Uchiha mas sim pelo Kakashi para proteger a galera do time 7 e o velho lá. Bom. E a primeira vez em que Kakashi coloca o Sharingan em uso ele mostra pra todo mundo o potencial que essa técnica tinha. Já que com apenas um Sharingan Kakashi derrotou o Zabuza com jutsu do próprio Zabuza. Mas antes de me aprofundar mais no tema dos poderes do Sharingan, eu preciso primeiro falar para vocês como os usuários conseguem o Sharingan. E bom, o Sharingan desperta após o seu usuário passar por alguma emoção muito forte que normalmente é ligada com alguma pessoa bem próxima a ela e que faz o cérebro liberar uma forma especial de chakra que afeta os nervos ópticos do usuário, resultando no surgimento do dojutsu. Normalmente, essa emoção que faz o Sharingan aparecer envolve algo negativo como estresse ou perda, mas também pode envolver sentimentos positivos como o desejo de proteger alguém querido. Então podemos concluir que o Sharingan é despertado pela dor da perda de alguém, alegria ou estresse, o que me leva a concluir que emoções fortes no geral despertam o Sharingan. E como a prova disso temos duas situações que são completamente diferentes uma da outra, que é o Sasuke, que despertou o Sharingan depois da aniquilação do clã Uchiha, e a Sarada, que despertou o Sharingan em resposta aos sentimentos de saber que iria conhecer o pai. O Sharingan após ser despertado precisa ser dominado pelo seu usuário, pois é preciso conciliar os sentimentos apurados do Dojutsu com seu tempo de reação. Ele também pode deixar a visão de alguns integrantes do clã Uchiha borrada até conseguir se manifestar por completo. Quando o Sharingan desperta, ele conta com apenas um tomoe, essas vírgulas aí. Mas em alguns casos em especial, como Itachi, Obito, entre outros, o Sharingan já se manifesta com dois tomoe. E conforme o usuário vai ficando mais experiente, o Sharingan pode ganhar até três tomoes, o que significa que ele está completo. E todas as habilidades já podem ser acessadas precisando apenas treinar e aperfeiçoá-las. E assim como outros dois Jutsu, o Sharingan pode ser transplantado para pessoas que não necessariamente fazem parte do clã Uchiha. No entanto, elas não podem desativá-lo e seu uso requer muito mais chakra do que no caso de um integrante do clã, e por isso Kakashi cobre o seu olho para não desperdiçar o jutsu e gastar menos chakra. Eu sei que muitas pessoas tinham o Sharingan como sendo um tipo de copia e cola de jutsu depois que o Kakashi mostrou esse poder pela primeira vez, mas não é bem assim, pois o Sharingan tem muito mais a oferecer aos seus portadores. Suas habilidades são divididas, digamos assim, em duas partes, que são o olho da percepção e o olho do hipnotismo. E bom, essa primeira habilidade permite ao usuário poder enxergar o chakra dos seus oponentes e ele ganha determinadas cores baseadas em sua composição e origem. Também é possível ver obstruções e irregularidades no caminho de chakra de outra pessoa, apesar dessa habilidade não ser tão refinada e precisa como no caso do Byakugan. O portador pode fazer leitura labial e imitar movimentos. O Sasuke, por exemplo, conseguia observar coisas a um nível microscópico. E para um combate, essa habilidade é muito útil para várias coisas como antecipar os movimentos dos oponentes, ler selos de mão e ver objetos que se movem muito rápido. Além é claro da habilidade mais conhecida do Sharingan, que é permitir ao portador copiar qualquer jutsu que vê, como ninjutsu, genjutsu e Taijutsu. E deixando claro, o portador precisa ser fisicamente capaz de usar a técnica que quer copiar. Habilidades do olho do hipnotismo. Sua principal habilidade é a partir de contato visual sugerir sentimentos e ações para os alvos, como fazê-lo entregar alguma informação importante sem que tenha noção disso. E em casos mais extremos é possível até mesmo tomar o controle do corpo e seus olhos assumirão um padrão de tomoe do charingando dos usuários enquanto estavam sob influência hipnótica. Também é possível controlar mais de uma pessoa de uma única vez, mas como a atenção precisa ser dividida é mais fácil de perder o controle dos alvos. Apesar de não ser exatamente uma habilidade com o olho do hipnotismo, seu usuário pode aparentemente o futuro, mas para isso precisa aprender a reproduzir e prever perfeitamente os movimentos do oponente, bem como seus pensamentos e palavras com grande observação. E por último, apesar de raramente ser usado pelo clã Uchiha, o Sharingan pode permitir ao usuário usar dois poderosos genjutsu, sendo o primeiro. O Izanagi que permite mudar a realidade por um curto período de tempo, mas para fazer uso dessa técnica em toda sua extensão o usuário deve ter o DNA do Zuchiha e Senju, e o segundo é o Izanami prende a vítima em um loop infinito e desconsidera seus cinco sentidos. E essa técnica foi criada especificamente para combater qualquer um que abusar da habilidade do izanage em alterar o seu destino, forçando a vítima a reviver a situação mais e mais até que ela aceite seu destino, deixando de usar o izanage. Ambas as técnicas foram marcadas como kinjutsu, porque o uso de qualquer uma das duas faz com que o olho que lançou o izanage ou izanami se feche para sempre. E é esse o vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, comenta alguma coisa legal aí embaixo e deixa o like. Ah, e compartilha o vídeo também. Tchau!